Olá pessoal, hello everyone, sejam bem-vindos todos à disciplina de inglês. Meu nome é Michelle Eduarda Brasil de Sá e nós estaremos juntos durante este semestre. Eu sou professora atualmente nos cursos de letras aqui da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da UFMS e um dos meus interesses de pesquisa é o ensino de língua inglesa na universidade. Espero que todos tenhamos um excelente semestre e que vocês aproveitem bastante essa disciplina. O inglês, como todos sabem, é muito importante, especialmente para quem trabalha com áreas relacionadas à tecnologia. Todos os dias surgem novidades no mercado, é, surgem novos instrumentos, novas ferramentas, novas possibilidades. E quem sabe inglês tem acesso mais rápido a esse tipo de informação, a esse tipo de é, novidade que surge no mercado. Por isso é tão importante que vocês tenham pelo menos uma noção dessa língua. A nossa disciplina ela é de caráter instrumental. O que, que isso quer dizer? Que nós teremos, durante o semestre, a possibilidade de trabalhar com o inglês para leitura, para compreensão de textos. Nós compartilharemos ferramentas para ajudar na aquisição de vocabulário. Não importa qual seja o seu nível de língua inglesa, se você já estudou, se você já conhece um pouco da língua, eu creio que todos poderão tirar proveito dessa disciplina. Desejo a todos vocês bons estudos. E vamos colocar a mão na massa. Bye, bye.